Por que é tão difícil entender que Lula é o presidente mais honesto desse Brasil? Se tem uma coisa que eu me orgulho neste país, e não bate a cabeça para ninguém, é que não tem neste país uma viva alma. Mais honesta do que eu. É mentira! Nem dentro da Polícia Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangélica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual. Mas eu duvido. Me desculpa, cara, que você é muito engraçado. Engraçado, se a gente fazer os defeitos das pessoas ficarem engraçados, é legal! Você escolhe alguém da plateia e diz, olha seu pé! E todo mundo olha e começa a rir! Isso é muito engraçado! Você vai chegar lá! Você vai ser um sucesso! Vai ser o próximo Lenny Bruce, cara! É incrível! Ah!